Boneca Bebê Rebor Realista Linda 20 Itens Bolsa Maternidade. Boneca Bebê Rebor original da marca Princesa Rebor. Sua criança merece a melhor qualidade de bebê Rebor. Faça parte da família Princesa Rebor e adquira o mais lindo Baby Rebor de todos. Com pintura apenas no rosto, nossa bebê Rebor vai com cílios de verdade, deixando a boneca Rebor ainda mais realista. Molde nacional de 53 cm e pesa aproximadamente 800 gramas. Corpo de tecido de excelente qualidade e cabelo implantado em fibra sintética. Olhos azuis e membros de vinil siliconado. A bebê Rebor Princesa Rebor acompanha os seguintes itens. Uma linda bolsa maternidade. Um kit lindo kit pagão. Três peças. Quatro fraldinhas descartáveis. Um laço na boneca. Um certidão de vacinação. Um certidão de nascimento. Um certidão de autenticidade. Um primeiros ultrassons. Um teste do pezinho um par de cílios na boneca, um par de brincos na boneca, uma mamadeira, uma escova personalizada, um pente personalizado, uma chupeta magnética personalizada. Totalizando 20 incríveis itens para deixar a brincadeira da sua criança cada vez mais linda e real. Tá gostando dos vídeos do canal? Deixe seu like e se inscreva. Não esqueça de dar aquela força seguindo nossa página no Facebook Ofertas Online e também nosso Instagram e compartilhando os vídeos. Fiquem com Deus. Aqui são os melhores sites com as melhores ofertas.